Tchau, bem benvenuta sul canale Itália com Ana Paula. Eu sou a Ana Paula, professora de italiano, especialista no ensino de italiano a falantes de língua portuguesa. Nós temos um quadro aqui no canal que é aprender italiano através de letras, de músicas. E hoje eu trouxe uma música muito especial, com uma mensagem muito importante. A aula de hoje, a letra dessa música, eu gostaria de dedicar a você que está assistindo essa aula agora. É um dueto da Laura Pausini com o Biagio Antonacci. Você chama Il Coraggio di andare. E antes de a gente começar a estudar italiano através da letra dessa música, eu quero dar um recado super importante para você dia 8, terça-feira que vem, daqui uma semaninha, dia 8 de setembro, anote na sua agenda, eu vou dar uma super aula ao vivo no YouTube e vou abrir as inscrições para o curso de italiano comigo. E ali eu vou dar mais informações, então não perca, anote aí, dia 8 de setembro, você não pode perder essa oportunidade, porque as vagas são limitadas para essa primeira turma. E por ser a primeira turma deste curso todo reformulado, o investimento que você vai fazer também é especial, é, olha, é um presente que eu vou dar a você. Então, vamos lá! A aula vai funcionar assim, eu vou mostrar aqui na tela a letra da música, a gente vai ver aqui, primeiramente, a questão de pronúncia de sons no italiano, depois a gente vai ver o que cada frase, o que cada estrofe, o que cada verso, que significa em português, tá bom? E alguns aspectos é, técnicos, gramaticais, que a gente encontra nessa música. É o seguinte, vou ler aqui essa primeira estrofe, preste bem atenção na leitura, ok? Acompanhe comigo aí na tela. Nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo. Che comunque tutto passa anche quando non vorresti. E ti ritrovi coi tuoi anni e con i sogni più stretti. Vamos dar una passata rapidinho na, na questão de pronuncia aqui do italiano, tá? Ah, o titolo da canção Il Coraggio di Andare significa a coragem de... De ir, andare em italiano não significa caminhar, significa ir, tá bom? Caminhar é outra coisa, então quando você ouvir andare, não, significa ir, io vado, eu vou, é um verbo irregular, então aqui olha, nella di uno sguardo, nella di uno sguardo, quando nós temos consoantes duplas em italiano, aquele som é mais forte, se por exemplo esse é atesa, não existe, tá? Com um T só Mas vou dar um exemplo Se fosse assim, seria atesa. Mas essa palavra é atesa. Então aquele T dá esse somzinho um pouquinho mais forte Nela attesa de unos guardo Que arrive anche in ritardo O CHE tem o som de Que Este é o som quando você vir C-H-E ou C-H-I tem o som de que e de que, tá bom? Ah, mas e? Eu não tem a letra que em italiano? Tem sim. Isso daqui no italiano, a pronúncia disso daqui em italiano é que ou qui, tá bom? O u ali é pronunciado. Que ou qui. Para você ter o som que e que, é necessário c-h-e e, e c-h-i. Dois r's no italiano, dois r's, olha só. Ele não tem esse som, RA como o nosso no português, é rrr, ó, rrr. então, ar. <risos> às vezes falha, esse é um som que pode ser difícil para nós que não temos na, na língua portuguesa, mas com a prática, com o tempo, a gente consegue, tem que fazer muito exercício, né, rrr, rrr. então, arrive, arrive, tenta aí, arrive, arrive, rrr se não conseguir de primeira, fique tranquila, é como assobiar, você sabe assobiar, assim, aquele assobió, eu não vou fazer agora, eu aprendi, mas sabe como eu aprendi? A minha amiga que ensinou, ela disse assim, olha, você coloca, você dobra a língua, coloca os dois dedinhos assim, em cima da língua, e vai tentando, você vai passar um dia tentando fazer aquilo, que no final você vai conseguir, a pronúncia do RR é a mesma coisa, você... Faça exercício se você quiser E aí, mais cedo ou mais tarde Você vai, vai, você vai conseguir Então, ó Arrive anque Olha só o CH anche in ritardo. O R no começo de palavras Tem o som do nosso R normal No meio de palavras Não é ra também Mas é ra. Se você encontrar um R no início de palavras É ra. Ó ritardo, ritardo, esse som não é difícil pra gente, é só você se lembrar que se tiver no começo, tem aquele nosso conhecido som. Então, aqui ó, quante volte questo tempo, aqui a gente, acho que... ah, olha só, isso aqui é importante, quando ele está no final de uma palavra ou no meio de uma palavra, mas antes de uma consoante, se tiver uma vogal depois, fica né lolo Mas se tiver antes de uma consoante, como neste caso aqui, antes do T, por exemplo, volte, volte. Olha aqui, a língua vai atrás dos dentes. Tá vendo? Você faz assim, ó. Uh, uh. Então é volte, volte, volte. Ok? É, então, o L. Tem este som quando ele está, digamos, sozinho, sem uma vogal. Ou no meio de uma palavra, sozinho, sem a vogal, ali com uma consoante. Ou no final de uma palavra. Por exemplo, DEL. Ó, NEL, DEL, l -l -l". E aí, olha só, eu disse que quando eu tenho C, H, E, ou C, H, -I é QUE. Mas e se não tiver aquele H? O som é TCH ou TI. CE é TCH. Esse i é ti, este som. Absolutamente não é isso daqui, ó. Não é isso, tá? Ti é CI, tá bom? Então, ó, charubato, um ricordo. O H é mudo no italiano. Depois nós temos aqui que, o CH, que tem aquele som forte, que é comum. Que, olha o som do E Que, tu passa, olha dois olha as duas consoantes de novo, que é um pouquinho mais forte, o som, né, tutto tutto, não é tutto tudo, tá, é tutto tudo anche quando não vorresti os dois és vorresti, anche quando non vorresti e ti ritrovi coito tuoi anni dois duas consoantes aqui, mais forte anni, anni, tá anni e Econi sogni pius trechi, olha aqui, a palavra sonho em italiano é igual a palavra sonho em português, só a escrita é diferente, né? Olha só, sonho, sonho, quase a mesma pronúncia, só que esse som que nós conhecemos, que no português é NH, no italiano é gn. então olha como se escreve sonho. Ah, mas ali está escrito sonhe. sim, porque ali está no plural, a gente já vai falar sobre isso, tá? Então, olha só, sonhe. Più stretti, stretti, dois t's, stretti. Então, vamos ver o que diz aqui, ó. Nella tesa di uno sguardo, nella tesa, na espera, no aguardo, do que? De uno sguardo, de um olhar. Nella tesa, o que, que acontece aqui? Isso daqui seria nela, porque a tesa é... Uma palavra feminina então seria assim: nela atesa, mas como a tesa começa por vogal, ocorre um fenômeno que se chama elisão. aquele a ele é substituído com um apóstrofo para dar uma sonoridade uníssona, né? Em vez de falar nela atesa de um nos guardo, é nella É só para deixar o, o som mais fluido na. Né? É, ah, mas esperar, espera, não é? Aspetta, aspetar. Também é um sinônimo, mas você vai encontrar muito este é, atendere, atesa, não? resta in atesa, principalmente quando você precisar ligar para algum lugar e aí atende a secretária eletrônica, tudo, fala assim: atenda em linha, né? então é aguarde, espere, não, não vão usar. Aspetta, normalmente usam atendere, atenda em linha ou é, atendere em linha, que é aguarde na linha. Uno, sguardo, uno, sguardo. porque é uno? porque é uno e não é um? Olha aqui, aqui nós temos um ricordo. Por que, que aqui é uno, sguardo, e aqui, e aqui é um ricordo? É sempre, tudo isso depende sempre de como a palavra seguinte vai começar. Toda vez que nós tivermos um chamado S impuro, o que, que é o S impuro? É um S mais uma consoante. Então, nesses casos, aqui ó, é, é, vai ter a vogal, não vai ser mais um vai ser uno, uno sguardo, uno scoiatolo, que é o esquilo, sabe? Então, vai ser uno. E aqui nós temos uma, uma constante normal, fica um. Então, no aguardo de um olhar, aqui, que arrive anche in ritardo. Que chegue anche significa também, mas pode ser também até. Neste caso é mesmo que chegue com atraso. In ritardo, in ritardo é atraso. Então, io sono in ritardo uh, per il lavoro. Sono in ritardo per il lavoro, eu estou atrasada para o trabalho. Olha só, essa locução é fixa. Eu, mulher, sono in ritardo, uh, um homem também in ritardo, não muda. In ritardo é atrasado ou em atraso. Que arrive, que cosa que arrive anche in ritardo, que chegue mesmo atrasado? Lo, lo, los guardo, o olhar. Anche se lo sguardo arrivi, chegue, chegue, com atraso. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo? Quantas vezes? Olha só, plural feminino. Quante volte? Lembra que o plural feminino, se a palavra termina com A, no plural vai terminar com E, na maioria das vezes. Então, olha só. Quantas vezes este tempo rubato um recordo nos roubou uma lembrança. Te neste caso está para nós, Nos, tá bom? Então, charubato. arubato é o passado de roubare. Então, il tempo arubato, il tempo arubato, o tempo roubou é o passado. Tá? É, é, essa é uma forma composta que se refere a um passado recente. O tempo nos roubou. O verbo roubado fica sempre assim, fica sempre no pretérito, essa, essa é a forma, ele não muda para qualquer pessoa do discurso. Você só vai mudar aqui ó, a conjugação do verbo haver. Como é o tempo, terceira pessoa, né? o tempo roubou, então é arubato. Mas digamos que nós roubamos alguma coisa, Aí você conjuga ali certinho. Abbiamo rubato Permanece igual. Tá? Então a única coisa que você vai conjugar aqui, ó, é o verbo, o auxiliar avere. avere". Então é io, rubato Tu hai, roubado. Il tempo, lui, ha, rubato Um recordo. Um recordo é uma lembrança. Que, comunque tutto tudo passa. Anche quando não vorresti Que, de qualquer maneira. Tudo passa, mesmo quando você não quer. Aunque, quando não vorreste. Mesmo, lembra que eu falei que pode ser mesmo também? Mesmo quando não vorreste. De quem é que está falando? De tu. Tu não vorreste. Que é mesmo quando você não gostaria. Gostaria. Então, olha só. Eu vorrei. Eu gostaria. Tu vorreste. Elu, eu lei, vorrebbe, que é gostaria, o verbo volere. Neste caso aqui é tu não vorreste, você não gostaria. Que de qualquer maneira tudo passa mesmo quando você não gostaria. E ti ritrovi coi tuoi e con i sogni E ti ritrovi, é literalmente você se encontra, mas esse ri aqui, ele dá aquela impressão de algo que se faz novamente, de novo, né? Então, é, trovare é encontrar, ritrovare é reencontrar. Mas o que quer dizer? Que você se vê ali com os teus anos, com os seus anos, sempre falando diretamente a segunda pessoa, porque nós temos o o que, nós temos o verbo conjugado na segunda, nós temos o tuoi, que se refere a tu, né, tuoi, então, e você se encontra, ou você se vê com os teus anos e com os sonhos mais íntimos, mais importantes, algo stretto, qualcosa stretto em italiano, é alguma coisa que está é estreito, né? Pode ser estreito literalmente, mas pode ser alguma coisa que você dá muito valor. É ti tengo stretto al cuore. Que eu tenho você aqui dentro do coração, né? Pertinho. Aqui, ah, mas por que coi? coi? Poderia tranquilamente. Essa daqui é uma redução do... disso. Com e. Com os. É admitido na língua italiana ter essa, essa redução. Em vez de dizer coni né? Com yani, com os teus anos, pode se dizer coi, Coitoiani", tá? Mas isso daqui é indiferente, pode ser ou um ou outro. Então vamos lá. Agora eu vou ler e vou deixar um tempo para que você leia após mim, tá bom? Em voz alta preferencialmente. Nella teza de um sguardo guardo que arrivi anche in ritardo. Toca-te a tua vez.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 Ok, agora na é segunda estrofe aqui diz o seguinte: Dio, mas como se si fa a trovare il coraggio de andare, anche quando vorresti restare? Dimmi como se si fa a rialzarsi, anche quando fa male e continuare? É forte a letra dessa música, hein? Olha aqui, pronúncia do d, di, vai ser di, di, se você Falo o português já assim, já pronuncio o DI como DI, não vai ter dificuldade no italiano. Se você é que nem eu que fala DI, <risos> então ali é só se lembrar que no italiano DI a pronúncia é DI. Então aqui é DIO, não é DIO, é DIO. Diz aí DIO, isso. Então DIO, ah, mas come se si fa a trovar o coragem, olha o G, o G explosivo. Né? Com, quando está com E ou com I, é G ou G. Na palavra coraggio, coraggio são dois G's, então tem aquela pronúncia um pouquinho mais forte: Coraggio di andare, di andare. Anche quando vorresti restare, dimmi, dimmi. Olha aqui, nós temos dois M's forte, são fortes. Dimmi, dimmi, não é dimmi, é dimmi, dimmi. Come si fa, a se Olha o som do Z. É muito polêmico o som do Z. Tem gente que tem dificuldade, porque o som do Z no italiano, ele tem dois sons, né? Um dia a gente fala sobre isso, que é Z ou Z. Depende da palavra, mas essa é uma coisa que vem naturalmente. Olha aqui, aqui é realizar se realizar se realizar se Também é explosivo, fala aí, ó. Z, Z, realizar se Repete aí. Isso, Anke quando fa male continuare. Bom, com sons a gente não tem problema nessa estrofe aqui. Então, vamos ver o significado de cada verso. Dio, mas como se si faz? Deus, Dio, Deus, mas como se si faz? Come, come. Com E, tá bom? Come. Deus, mas como se si faz? A trovar il coraggio de andare, a encontrar. Il coraggio no italiano é masculino, enquanto lá no Brasil, Brasil em português a gente fala a coragem, no italiano essa palavra é masculina, então é il coraggio, tá bom? Il coraggio masculino, então como se faz a encontrar a coragem de andare? O que, que é andare? É ir, ir, lembra? No, o, o título da música é Il coraggio di andare. A coragem de ir. Não é andar como temos no português, né? O caminhar. É ir. Andar em italiano é ir. Il coraggio di andare. A coragem de ir. Anche quando vou si restare. Mesmo quando gostaria de ficar. De permanecer. Restare. E eu resto. Eu fico. Eu permaneço. Então, mesmo quando gostaria de ficar. Per Por que, que eu sei que é você que está falando aqui como uma, é, na segunda pessoa? Porque o verbo aqui, ó, vorreste, está conjugado na segunda pessoa. Lembra aí, eu vorrei, tu vorreste. Eu gostaria, tu gostarias. Dime como se fare e alzar-se. Diga-me. Aqui é o verbo dire mais a mim. Então, é dime. Isso daqui nós sabemos que está se referindo sempre ao tu, a segunda pessoa. Dime, diga-me como se faz, como se faz, a se anche quando fa male. A levantar-se, mesmo quando é, machuca, quando literalmente faz mal, mas significa dói, machuca. Olha só, rialzar-se é um verbo, alzar-se, rialzar-se é pronominal. Por quê? Porque, olha só, o verbo seria rialzarezare, rialzare, mas ele tem esse se si aqui, porque é pronominal. Como você, como faz para se si reerguer? Alzar -se é levantar-se, né? Ria se é reerguer. Então, como diga-me como, como fazer para se si reerguer, mesmo quando machuca, mesmo quando tá doendo. E continuare e continuar. Agora eu leio do o tempo, você leia em voz alta, tá bom? mas como se si fa a trovare o coragem de andare, anche quando vorresti restare. Toca a te a sua vez. Dime como se si fa a rialzarsi anche quando fa male e continuar. Isso, olha só na terceira estrofe: tem ad dallacciarsi le scarpe e ripartire da zero. A ricordare que niente, nessuno por o Il futuro é importante. Tu sei importante. a dallacciarsi temos dois L's e dois C's são dois sons fortes. Alacrar se alacrar se fala aí allacciarsi isso le scarpe e ripartire. Okay, o s è mudo, s è impuro. Sca scarpe e ripartire da zero. R no começo, som de Ri. A ricordare, oh, ricordare che niente, nessuno può rubarti il futuro. È importante, tu sei importante. Qui também não temos problemas com sons. Agora, vendo o que significa, é o seguinte, adalachar-se scarpe. Primeira coisa, este D aqui existe porque não podemos fazer assim, continuare a alachar-se, né? E continuar a amarrar, tá? Por quê? Porque essa palavra aqui, começando com A e sendo idêntica àquela ali, ó, né? A e A. Ela precisa desse D aqui, per spezzare. O significado é, e, e continuare, a amarrar. Só que a pronúncia é a se para formar aquela frase única, e aí existe esse D depois do A, quando a próxima palavra começa ou por vogal, mas obrigatório quando a vogal é idêntica, quando a vogal é A. Neste caso, tá bom? Então, fica este som, presta atenção, adalacar-se. Não é uma palavra única, é ad se O som fica único no italiano, adalacar-se. A amarrar os sapatos, lescarpe, os sapatos, plural. Ah, mas esse é allacciarsi se aqui. Este também é um verbo pronom pronominal. Você, disso daqui nasce aquela, aquele pré-conceito, aquela, aquela iluogui comune. Lembra da tancinha, né? E eu me vou amarrar meu sapato. eu me vou comer agora uma banana, né? Eu me vou, porque o italiano tem muitos verbos no italiano que são pronominais, principalmente esses verbos de coisas pessoais, cuidados pessoais, levantar, acordar, né? Olha aqui, al alachar se ele vai ser obrigatoriamente sempre pronominal? Não, nem sempre, depende do verbo, tá? Então, aqui, alachare, alachar-se, significa amarrar. Aqui diz diretamente amarrar os sapatos, né? Mas é amarrar ali o cadarço dos sapatos. Que não fala de cadarço, fala amarrar os sapatos. E ripartire da zero. E ripartire da zero. E recomeçar do zero. Recomeçar. Partire... É partir, literalmente. Então, aqui seria repartir, recomeçar do zero. Olha só, é da zero. No italiano, da zero. Por que o da? Essa preposição, ela indica muitas vezes origem. Então, você tá aqui, ó, no sem. Você quer começar do zero? Então, a origem aqui. Então, é da zero. De onde você está falando? É da dove parli, por exemplo. Tá? Ele dá aquela, aquela, aquele significado de origem. Então, e recomeçar do zero, e partir da zero. Olha o som: Z, zero. A ricordare que niente nessuno por o il futuro. A lembrar-se. E lembra. Ricordo, ricordo é lembrança. Ricordare é lembrar. É o verbo. Tá? Então, é, e continuar, né? E continuar a recordar, a lembrar que nada, nem ninguém, nada, niente, nessuno, ninguém. Por o futuro pode roubar de você. Olha o ti aqui, aqui. Tá vendo o que? Por o futuro. Pode roubar de você, por isso que existe esse ti aqui, né? Segunda pessoa, tu. De ti, o futuro. Então, niente, nessuno, può roubar-te il futuro. Pode te roubar o futuro. Este aqui, può, este verbo está conjugado na terceira pessoa. E eu posso, tu puoi, e lui, olei lei, può. Neste caso, nessuno può. Olha só, é importante é importante, tu sei importante, você é importante, olha aqui o verbo essere, aqui está na terceira pessoa, isso é importante, por outro lado, tu sei importante, aqui está conjugado na segunda pessoa, eu sono, eu sono importante, dilo, dilo tu adesso, diga você, eu sono importante, Tu sei importante. Você é importante. Eluiolei é importante. Eu sono. Tu sei. Eluiolei é. Este é o verbo essere. Nas três primeiras pessoas do singular. No presente do indicativo. né? Essere, ser. Eu sono. Tu sei. é. Agora vou ler e dar o tempo para você repetir. Adalachar-se scarpe e ripartire da zero. Toca tempo. A ricordare che niente e nessuno può rubarti il futuro. È importante. Tu sei importante. Dillo forte. Voz alta, ben forte. È importante. Tu sei importante. Ok. <ride> A prossimi strofi. E ricordati di te quando il mondo ti dimentica. Lascia sempre uma traça su um cuore que passa. Que comunque tutto resta, anche se não tem acorde. Pode trovar-lhe negli occhi que ricordi mais criti. Quanto à pronúncia, temos pouco aqui a falar: temos SCI. SCI é o som caso Xi. Se tiver o E, é Xi. SCE, SCI, Xi. Tá? Aqui nós temos a vogal a consoante dupla, C, então é trá, tchá, trá, tchá, forte. Som, cor, é que passa, Tem acorde, acorde, também o som ali é forte, não é acorde, acorde, não é acorde, acorde. Tá vendo o som explosivo do G? Aqui, se você escrever assim... Com um D, né? Acorde, que são os acordes, por exemplo, de uma guitarra. Li acorde. Só que aqui é outra palavra, é acorde, com G. Então, tem esse som aqui, ó, de, se escreve com G. Porque o significado, como vocês viram, pode mudar. Com um simples som. E aqui, pode trovar-lhe nele, olha o G ali, tem o som do LI nele, tá? nele, tem o som do nosso LHI. H, que ricordi mais scritti. também dupla, som forte, escritos e o que diz essa estrofe aqui? E di te de te quando o mundo te dimentica. Nossa, cada cada verso dessa música é muito forte, né? E é muito bonito. Olha aqui, recorda-te de te quando o mundo te dimentica. E lembre-se de você quando o mundo te esquece. Lembra? É, é lembrar. Recorda-te, lembre-se. Aqui também é um verbo no imperativo, tá bom? E lembre-se de você. Está falando diretamente com a pessoa. E lembre-se de quem? De te, de você. Quando il mondo ti dimentica, quando il mondo ti esce, dimenticare è esquecer. Il mondo, lui, né, ele, dimentica, il mondo ti dimentica, il mondo esce, il mondo esce di você. Então, lembre-se di você quando il mondo se esquecer de você. Lascia sempre una traccia su un cuore che passa. Lacha, verbo lachare é deixar, significa deixar. Eu laxo, tu laxe e Lui laxa. Oh, mas aqui, por que que antes ela tá falando com tu e agora ela tá falando com Lui? Ela tá sempre falando na segunda pessoa com tu, por quê? Porque esse laxa aqui, ele não está no presente, você deixa. Isso daqui é imperativo. Lacha, lacha é uma ordem, deixe, tá? É imperativo, ordem, então é lacha ou na Deixe um rastro, lacha ou na tracha? Tá bom? É imperativo, lacha se refere sempre a tu, deixe, ordem, deixe sempre um rastro, ou na tracha um cuore que passa. Num coração que passa. Il cuore nosso un cuore que passa. Olha só aqui o artigo indeterminativo, que é o indefinido, né? Un, un, un cuore, un cuore. Que comunque tudo resta, anche se não te acorde. Que, de qualquer maneira, tudo fica, tudo permanece. Mesmo que, mesmo se você não perceber, não, não se der conta. Aqui ela está falando que fica, se você deixar um, um, uma lembrança em alguém, aquilo vai ficar, mesmo que você não perceba. anche se não tenha acorde, Corder-se, que é perceber, é se dar conta de alguma coisa. E aqui nós temos essa particella que dá muito o que falar, que vocês têm muitas dúvidas. E efetivamente, se costuma usar quando você já tem um italiano mais avançado. Porque muitas vezes, se você não sabe como usar, não se lembra, em muitas ocasiões dá até para ocultar. Esse acorde-se aqui, é, é, é, é muito usado é, o ne com esse verbo acorde-se. O que acontece esse ne neste caso significa é de qual di ou de qualcuno então aqui, anche se non te ne accorgi, di che cosa, no? que comunque tutto resta, porque poderia ser a mesma coisa se disséssemos assim, anche se non se non ti accorgi que comunque tutto resta. Na maioria das vezes que tiver essa partícula ne e você faz a pergunta ali, di che cosa, tá? O de que? De quem ou de que? Em vez de repetir a informação, se diz o ne né, e tá tudo certo. É, e o que acontece quando existe esse ne, né, Se sem o ne né é ti, acorde. Quando tem o ne né é te. Ele muda, muda a forma ali do pronome, tá? Então, se antes era ti, acorde se era ti acorde, quando tenho ne, ele, ele vira te, te ne acorde, me acorgo, me acorgo, né, eu me dou conta de alguma coisa, me acorgo, me, ne accorgo. então se era mi, se torna me, não se preocupe com isso, isso daqui, se você estiver no início, começando a estudar italiano agora, essa explicação é somente para você saber do que se trata quando ouvir. E você vai ouvir, ouvir, ouvir muitas vezes, até entrar ali no ritmo e entender tudo direitinho. E aqui continua. Poi trovar-lhe negli occhi que ricordi mai scritti. Puoi. Tu puoi. Tá? Verbo potere. E eu posso. Tu puoi. Lembra que antes nós vimos pó que é a terceira pessoa. Puó rubarte. E eu posso... Tu poi, ó, tu poi, e lui Então, você pode trovar-lhe, encontrá-los. Esse li seria o los. Esse li seria o los. Encontrá-los. Do que está falando? Los quem? Está né? se referindo a alguma coisa no plural masculino. Pode encontrá-los nos olhos, negli occhi, nos olhos, plural, negli occhi, negli occhi, plural. Nos olhos. Quei ricordi mai Aquelas, quei, quei, aquelas lembranças nunca escritas. Lembrando que ricordo é masculino. Ricordi é o plural de ricordo. Ricordo, singular, ricordi, plural. Quei, portanto, é aqueles, seria no masculino, né? Quei, ricordi, tem ali a concordância. Como ricordo, ricordi, são palavras masculinas, singular e plural. Então, quei aqui também permanece no masculino. Tá? Quei ricordi nunca escritos, mais scritti, Plural também, scritti, Nunca escritos. Ah, agora a gente descobriu o que Aqui, quem é esse los do trovarli, né? Encontrá-los, trovarli. O que é que é? Trovare quei ricordi mais scritti. Trovare quei ricordi mais scritti. Basta dizer trovarli, porque você depois ela fala. Que coisa? Trovare que coisa? Quei ricordi mais scritti, portanto é trovarli. Leio e depois você lê em voz alta. E ricordati di te quando il mondo ti dimentica. toca a te ad alta voce. Voz alta, ad alta voce. Lascia sempre uma traccia su um cuore que passa. che comunque tutto resta anche se non te ne accorgi. Puoi trovarli negli occhi quei ricordi mai scritti. Visto che noi già vimos essa estrofe, agora você só vai ler em voz alta, eu vou te deixar o tempo. Então olha só. Dio ma come si fa a trovare il coraggio di andare anche quando vorresti restare? Dimmi come si fa a rialzarsi anche quando fa male e continuare? ad allacciarsi le scarpe e ripartire da zero. A ricordare che niente e nessuno può rubarti il futuro. È importante, tu sei importante. Ayakia la Gesù seguinte, fatti sentire. Fati sentir. Literalmente significa faça-se ouvir. Sentire, o verbo sentir, pode se referir a sentir mesmo, como usamos no português, mas pode se referir também a ouvir. Por exemplo, adesso tu me stai sentendo. Você está me ouvindo. Me sente, tu me sente, você me ouve. Fati sentir. Faça-se valer, faça-se ouvir, ou no sentido de dê notícias, né? Faça-se sentir ogni tanto. Apareça de vez em quando dê notícias. Então, pode ter, neste caso aqui, é faça-se valer, faça-se ouvir, imponha-se. Então, é fati sentire. Este daqui, ó, é o verbo fare, com o pronome ti, né? Lembra? Dimmi, fati, fammi, fa un fa fa um favor, é, faça-me um favor. Ele indica a pessoa ali do discurso. Então, aqui é o verbo fare, no, conjugado aqui no imperativo. Está falando com quem? Com você, segunda pessoa, com tu. Então, é fa. O verbo fare no imperativo, se referindo a você, a tu, é fa ou fai, né? Fá, fa. fá fa com, com um apóstrofo ali. Fá fa ou fai. Junto ao pronome, fica fati, fati. Faça-se. E depois, por último, adalachar-se as scarpe e partir da zero. A recordar que ninguém pode roubar o futuro. É importante tu ser importante. Fa-te sentir. Ser importante. tu ser importante. Lembre-se sempre disso. Ser importante. Agora que você ouvir essa música, você vai ter aquela satisfação de já saber tudo que está falando, de já entender por que, que ela fala adalacharse, o que, que é adalacharse, Você já vai entender adalacharse, duas palavras, não é uma só, significa a amarrar os sapatos, não adalacharse se scarpe faça esse teste agora, vai ouvir, vai entender tudo e ouça muitas vezes essa música para você lembrar-se sempre dessa explicação, lembrar-se sempre das pronúncias, Tá? Isso vai te ajudar muito a memorizar o italiano, a guardar ali na memória a longo prazo. Tá bom? vemos na próxima leção. Não te dimenticare: 8 de setembro potrai diventare ufficialmente um meu estudante, um meu allievo de italiano. Eu vou te esperar. Em dia 8 de setembro, te aspetto pela leção em direta aqui no YouTube. Vou te aguardar para aula ao vivo, em direta aqui no YouTube. Te vediamo! Tchau!